Seu nome? Boa noite, meu nome é Thiago. Qual é o seu negócio? É, organização. Organização, tá. Organização de residências. Tá bom. Qual, qual é o seu cliente ideal? Mulheres de aproximadamente 40 anos, com filhos, casadas. Tá bom. Qual a headline? Eu escolhi essa aqui, ela não compra branqueador de roupas porque descobriu como fazer em casa. Branqueador de roupas é o que, exatamente? Tipo vênish. Tá bom, entendi. E será que vênish não é melhor você usar do que branqueador de roupas? Ou isso é uma linguagem... Eu pensei em não botar marca pra não comprometer, uh, porque como vai lançar no Instagram alguma outra rede grande, pode dar um problema com a marca em si, né? Não, acho que não, cara. Geralmente dá problema com celebridades. Mas marca é uma coisa muito aberta, muito pública, né? Ninguém vai chegar para falar pra você, ah, tira a minha marca. Até porque você tá falando propaganda deles, né? Posso falar mais um? Pode, pode. Dona de casa descobre acidentalmente como ganhar dinheiro sem ter diploma de faculdade. Isso vai, vai... vai ter duas coisas. Primeiro, vai ter muito clique sim, mas você não vai conseguir fazer isso no Facebook nem no Instagram, porque eles vão bloquear você. Porque quando você coloca no Facebook e no Instagram qualquer coisa de ganhe dinheiro, emagreça, ele bloqueia a tua conta, bloqueia o anúncio, não consegue. Você vai conseguir fazer isso em native ads. Native Ads é, é um... Sabe quando você entra na, na boa fórmula, exame, e aí você entra numa notícia e lá no final tem notícias recomendadas? Lá tem Outbrain e Tabula, que hoje é a mesma empresa. Aí tem lá, veja como Solange Frasão perdeu não sei quantos quilos, as celebridades que perderam tudo e etc. Já viu isso? Aquilo é Native Ads, anúncios nativos. E você... Ali você consegue colocar. Mas Facebook, Instagram, você não vai conseguir colocar isso, não. Mas dá para mudar um pouquinho. Ao invés de como ganhar dinheiro, pode ser como aumentar sua renda, pode ser, aí é mais tranquilo. Como ganhar dinheiro não vai passar mesmo. Como ganhar dinheiro, esquece. Como aumentar sua renda, pode Melhorar passar. de vida. Melhorar de vida, eu acho que é, um, é, é subjetivo demais. Mas se você mudar esse como ganhar dinheiro, sem ter de plano de faculdade, é legal. Essa parte é a parte forte. Tá? Só tem que mudar o como ganhar dinheiro. Tudo bem, maravilha?